Olá meus amigos e minhas amigas Gente, eu estou aqui no Ceará e eu quero mostrar para vocês Gente, aqui um Chucalho. Isso aqui, gente, é uma relíquia, certo? Tem chucalhos aqui com 40 anos de uso, às vezes ou mais Olha só, gente, aqui, ó Aqui um Chucalho interessante Que cada um tem uma batida, ó Se você vinha para cá, ó Esse Chucalho aqui, ó Ele já, se o rapaz puder puxar o zoom Ele, ele já corroeu aqui, ó Mais de um centímetro De tanto esse badalo aqui, ó ele bateu, certo? Ele tenta ele bater, então ele já como eu, certo? Olha só. E o que é interessante é que cada um chucalho tem um som diferente. Olha só, esse aqui, ó. Olha só. Olha só. Esse aqui, gente, era o chucalho das ovelhas, certo? Aqueles grandão lá de vacas. Olha, ó. Olha só. O que é que significa? Num, por acaso, num cercado, numa, numa fazenda muito grande, aonde a pessoa quiser procurar a vaca, pelo batido do chucalho, a pessoa ia atrás. Certo? Então, gente, é isso aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Muito bom. Show de bola. Então, isso aqui, gente. Isso aqui, gente, hoje em dia... Hoje em dia aqui não tem mais espaço para as pessoas soltar muito os animais nas mangas, certo? Aí os chucardos estão aqui guardados. Passaram aqui um óleo em cada um, ok? E é isso aí, gente. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui colocaram no pescoço da vaca. Isso aqui é como se fosse uma cinta, certo? Ó. Isso aqui é de couro de boi também, curtido, chamado de sola. fazer tipo um cinta aqui, ó. Cada um tem a sua fivela aqui, ó. Para pôr na vaca, ó. É só tirar aqui, ó. ó, tira, ó. Esse aqui, ó, se já tirar, pode tirar. Eu vou pôr aqui de volta, certo? Então, esse aqui, gente, isso aqui é uma verdadeira relíquia. Mas o mais antigo é esse aqui, ó. Esse aqui, segundo meus primos, tem mais de 40 anos aqui, ó. Show de bola, tá bom? Ó. Então, ficamos por aqui, gente. Um forte abraço. Canal Robo do Zé é isso aí, gente. Canal Robo do Zé traz novidade para vocês. Coisas aí do passado, coisas boas que a gente vem por aí, gente vai passando, tá bom? Um forte abraço, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Forte abraço, fui, tchau, tchau.